da bebida. Ah, sem giro químico, né, André? Uhum. Você manja dessas porra, então? Um pouquinho. <risos> o cara em giro químico e nunca fez uma cerveja. Vem cá, você já fez alguma merda aí, fazendo as experiência de química? Já deu alguma coisa? <risos> não? Ah, que não. Porque, assim, essa parte de laboratório aí, eu só vi na faculdade, só. Depois que eu saí, eu nunca mais. Eu entendo. Na verdade, sim, quando então, que eu nunca entrei, a gente entrou, eu entrava no laboratório, mas era muito mais de ensaios mecânicos nas empresas que eu trabalhei do que né, químico. E na sim. faculdade vocês nunca fizeram merda ali, um monte de estudante ali? <risos> Cara, já, já. já Uma vez a gente, a gente fez AS. Só que é AS, né? AS? Ácido, ácido acetil salicílico. Remédio ah. para dor de cabeça. O AS, aquele a remedinho fez. do AS, você disse? O AS? É, é aquele ah, tá. remédio AS. A gente fez na aula, a gente fabricou o AS, no laboratório. Aí, beleza, você faz, saiu lá o pozinho branco e tal, aí você tinha que filtrar. Aí, filtrou, ficou lá no, no filtro, lá, sei lá, é, 20 miligramas, coisa assim. Aí, tinha um maluco lá que tava com dor de cabeça, ele catou a colherzinha e pau pra Não, dentro. velho, 20 mg é... Grama pra caralho! Não, às vezes ele botou as 20, mas ele catou a colherzinha e nossa, mandou pra ele. Nossa, nossa doido, tô velho. Louca com ele, mano. Nossa, é, a tipo galera é retardada. Acontece, acontece é, é, às vezes, de, de... explosão nunca teve, né, porque a gente já sempre trabalhou com reagente, sim, que não era explosivo, até por questão de segurança mesmo, mas que eu lembro assim de, de merda foi só isso aí, tomar um A.S. Tomar uma dose da S que era pra dar pro cavalo, né? Tipo, dá pra dar pro cavalo a dose de AS, o cara pegou é. na colher. Dá um curavador que... de cabeça dá três nego ali com essa colher. Uma coisa que eu lembro bem, toda vez que a gente tinha que mexer com trabalhar lá com é, H2S, né? Que é o ácido sulfídrico. Cara, é um fedor, meu. É, cheira é mal, de né? Ovo podre. É, um fedor de ovo podre, assim, mas em PC o laboratório. Ter... Oh, você já pesava de canto? Eu, Vem, aqui no... Vem aqui no canto que eu vou que eu te eu dar uma falar. aula. Não, você fala é o seguinte, cara, é cantar você tem que nascer com o dom, que é basicamente é o timbre de voz. Por mais e... afinado que mas você. Aí, cante, mas aí tem uma, um negócio legal bonito. que é o que é dom. Tava vendo um programa esse dia que falava um pouco. o que é dom? Dom será que é a afinidade, é. é o gosto que você tem por algo e é dom, né? Eu acho que todo mundo é capaz de aprender alguma coisa. Só que tem pessoas que aprendem muito mais rápido. e dom é quando não, mas você digo, tem no mais caso O dom é você cair no gosto popular. As pessoas gostem da sua voz. É. Ah, gosto popular não significa que você seja bom. Tem um monte de gente que gosta de Pablo Vittar, Anitta. Esse é. cara não canta merda é. nenhuma, entendeu? Esse Bicho. funkeiro aí. Nada contra o artista, é. né? Ah, artista ou artista. Puta... Pablo Pitar, eu não gosto Mita. da voz. Eles são puta dos cara. artistas mesmo. É. Artistas, os caras não, são. Não, um mas... assim, há dois caras que eu acho que canta super afinado, mas eu não acho feia a voz deles. É o Maurício Matar e o Rodrigo Faro. Nossa, os Maurício tentaram emplacar né? como cantor. É. Não, mas os caras cantam afinado, cara. Sim, mas aí, Mas é, é, assim, não adianta né? ser bom, Adriano. Meio não, musical não, não é, não. é. Meio musical, é oh, André. Meio musical não, não tem a ver com você ser bom, cara. Mano, esse filho da puta ficou a semana inteira me chamando de Paulo, cara. Eu quase. Se tivesse. É perdido, porque eu tô na reunião na com dele. você. Quando eu tô na reunião com você, eu tô falando. Às vezes eu quero falar alguma coisa, eu fico olhando a sua tela. Tá Paulo Adriano. Aí eu falo o quê? Eu tenho o costume de, quando eu tô falando com alguém, olhar o nome e falar o nome que tá escrito. E aí eu começo a ler o nome em vez de lembrar que eu tô falando com o um Adriano. Vezes, Paulo, foi eu direto, falou, Paulo. Mano. Direto, às vezes. Muita gente na reunião... Paulo era lá. o tio Paulo, né, André? Não era eu. Era o tio Paulo. O Adriano é o Adriano. odeio isso, é, quem mano. dá nome de Dá dois Aliás, nomes eu nunca, e aí fica, a ah, é Adriano. Que O Adriano, o primeiro nome dele é Paulo. eu o que me que... Lembra, às vezes. Por que, que tira? Por que, que põe Paulo na porra do nome sem chamar de Adriano? É, eu vou Odeio tirar essa isso. porra desse nome aí, cara. O o é tá beleza, porque isso. é sobrenome, né? A gente tá acostumado a chamar pelo sobrenome. Agora, Adriano não é ah, sobrenome. Não, mas o Adriano tá bem ainda, né? Porque Você pai é chama Elcio, né? né? Como é que era, cara, também? É É ruim, não é? É o Ah, Elcinho É, só que na casa da minha avó também o Elcinho é o meu tio, porque o meu avô chamava Elcio Enquanto na minha avó, é Elcinho, é eu e meu tio. Só que a gente já acostumou, né? Eu sei quando alguém tá falando com o meu tio do meu tio. Meu tio eu, também eu, chama Elcio? Com H. Ah, tá. Que o meu Caraca, avô chamava. Cara. O avô, o pai da minha mãe chamava Elcio. Puta, então foi. E o meu nome. avô, pai da minha mãe, teve o meu tio, que é o irmão da minha mãe, que é Elcio também. Então. Aí minha mãe foi lá e conheceu um Elcio. Casou com ele. E teve eu com o nossa, Elcio Nossa, cara. Vi... Ai, nossa, mano. Só a Elcio nessa porra. Eu achei que isso aí por parte do, seu, do seu pai essa história aí. O meu avô, pai da minha mãe chamava mano. Elcio e o irmão da minha mãe chamava Elcio. Aí minha mãe foi lá e casou com um cara chamado Elcio. Caralhos, mano. Imagina quando sua mãe foi apresentar o pai, o seu pai lá, ah, o... o meu avô já tinha morrido nessa época. Ah, que merda, mano. Putz. Mas o meu tio já, meu tio tava lá, né? Aí... Ia ser inusitado, hein, cara. A situação inusitada. Aí é, o meu avô e meu tio é com H. Eu e meu pai é sem H, só aí mesmo. É porque de outra família, né, veio de outro jeito, né? Mas o certo. tem certo com H, sem H ou não? Não. É igual não. o Michael, J... Michael. Tem 50 mil formas de escrever. Eu, <risos> Micael. eu, eu lembro que, que o moleque era o Michael, Aí se velha... Michel. Não, e o Michel. É, Michel Michel. É Michael, né? mas Eu trabalhei com o Michael em New Jersey, que ele era da equipe de DevOps lá. Tem um amigo na Chubb que era da Chubb que é Michel. E conheço o Mikael também lá na Chub. esse A pronúncia, né? Ele prefere ah, muito que. Boa. Igual Walt Disney, adoro Walt Disney. Walt Disney é foda. Walt Disney é, Washington. Washington. Washington. O Disney é o melhor, na minha opinião. E o... Cara, ó, você falou uma Marco que guarda aí pra gente fazer, hein? Um react aí de capa de disco antigo, cara. Tem cada nome, velho. Pega aí, cara. Meu, tem cada nome, cara. Meu Deus do céu. Você não conhece o Marco, Gers? não, Marco Gerson? Não, Marco Michael Gerson. O Marco Gerson. O Marco Gerson. Ah, sim, sim, sim. O Marco Gerson, meu filho. <risos>